Fala galera, beleza? Felpo aqui pra vocês e hoje mais um vídeo aqui que eu vou fazer do K drop galera. Estamos aqui né, no site, que é a fotinha do meu querido amigo SHZ, lindo. E hoje, guys, vamos fazer... É, vamos abrir mais caixas aqui e vamos mostrar o K drop pra vocês. Quem puder aí ajudar, quem puder... Me ajudar usando o meu cupom aí Lembrando, galera, que meu cupom aqui no Kendrop Dá 55 dólares USD, beleza? É, vamos lá, galera, mostrando aqui primeiro Pra vocês as várias caixas que você tem Aqui, você tem caixas baratas Como você pode ver aqui de 1,69 doleta De 40 centavos de doleta, por exemplo Se você usar meu cupom aí, Felp, você vai ganhar 55 centavos de dólar e você já pode Abrir essa caixa aqui Eu vou dar bom. uma abrida dela aqui rapidão pra mostrar pra vocês Vamos supor que você comece com 55 centavos Vamos ver o que, que dá pra tirar aqui, né? Vamos ver se a gente tira um item legal um dual Bereta Stretch. Não, a gente não deu bom aqui Vamos, vamos tentar mais uma vez aqui é, Ver se vem alguma coisa nessa caixa Eu vi que tem essa caixa aqui, Frontside Beast Mas eu não sei se essa acabou. é boa ah, prometi também a gente tirou muito aí ruim é, 12 centavos, mas você não tem nada a perder Com 55 centavos de graça Se você usar meu cupom aí, você já vai, vai aproveitar Beleza? Estamos aqui no site aqui. Estamos nas caixas baratinhas Temos as caixas aqui do, da, dos heróis né? Eu não sei se é só Não heróis só da Marvel, mas temos as caixas dos heróis aqui. CSGO Master, CSGO prêmio. O que é CSGO prêmio Aqui são várias caixas Inclusive as mais caras do jogo. Então você aqui, por exemplo. Eu já vou abrir elas para você. Mas por exemplo, a mais de boa aqui é 69 doleta. Que dá para você abrir pode tirar. E um tem muito foda. Como a outra aqui, a Lore 499. Eu acho que essas caixas 400 dólares aí. Elas dão itens muito bons. É, de 200, 300 dólares. É, tipo, se você perder. Então vale a pena caso você tenha, beleza? Temos mais caixas aqui para baixo. Mas eu vou dar outra dica para você, galera. Se você quer aqui também conseguir mais é, conseguir mais aqui dentro do site de graça você é. tem a área do ouro aqui que que é a área do ouro galera são essas moedinhas aqui estão vendo aqui ó essa caixa por exemplo Ruby Rain ela custa 840 Golds que que são os Golds galera é o único tipo de dinheiro do site se você vem aqui e é, vem aqui nesse clicar entrar na sua conta aqui vir no ouro grátis você vem aqui embaixo e tem as tarefas do Key Drop galera as tarefas do K-Drop são o quê? Você entrar no grupo do Facebook dos caras, adicionar e-mail, seguir os caras no Twitter, etc, etc. Como vocês estão vendo aqui. E enquanto vocês fazem isso, vocês ganham esses golds aqui. Tá vendo? Abrir a arca porque eu incluir a tarefa. Você juntar todos esses golds aqui. Você juntando todos esses golds aqui, galera, você pode vir na área do ouro e poder abrir uma caixa. Sei lá, quantos golds eu tenho? 12 mil golds. Vamos abrir uma caixa aqui top com esses golds. Essa aqui provavelmente deve ser absurdamente boa. Vamos abrir a Diamond Sky, que é uma caixa super boa. Itens mesclados, né? Obviamente, você pode ver aqui embaixo, mas vamos ver o que, que vem. Ela custou 16 mil, não sei o que. 16 mil não, é 6 mil. Tiramos o item de 9 dólares. Então a gente gastou 6, 6 mil, né? Golds. E pegamos o item de 9 dólares, beleza? Vamos deixar ela aqui. Então, bora abrir as caixas aqui, galera. Eu já vou começar a abrir essa serpente aqui de 69 dólares, que é a minha caixa preferida. Bora. Vamos ver o que, que a gente consegue tirar aqui dentro da caixa. Vamos lá. Nomadic Knife. Essa, ca... essa faca é nova, se pai é. Olha ah lá. Aí, galera. Abrimos uma caixa de 69 dólares e lucramos uma faca de 358 dólares, velho. Sensacional. Eu falo que o K-Drop é um, é um site ó, ótimo, né? Existem vários sites, mas ele é bom porque o algoritmo dele é bem junto, sabe? Você não vai sair perdendo, perdendo, perdendo, perdendo, perdendo, perdendo. Eu já tive muitos comentários, muitos relatos de pessoas que usaram até meu cupom aí e conseguiram sair com 50, 60 dólares. Então, já... Primeira caixa que a gente abriu aqui, já tivemos um lucro. Então, eu nem vou arriscar de novo. Vamos abrir outra caixa aqui. Eu não sei, eu vou abrir essa caixa aqui de 500 fucking dólares. Não tenho 500 fucking dólares. Vamos abrir outra caixa, vai. Tem uma de 4,6. Eu tô com quantos doletas eu tô aqui, galera? Eu estou com 459. Vamos abrir uma caixinha mais barata, mais humilde, pra ver se a gente tem uma sorte. Vamos abrir a Dream, que custa 24 doletas. Atualmente, convertendo, dá uns mil reais, beleza? Bora, vamos abrir a Dream. Vamos ver o que que vem, ó. Tem essa Gama Doppler, né? Emerald, sei lá. 24 doletas. Pegamos itens de 20 não lucramos, então bora abrir de novo ela pra ver se a gente lucra. Eu queria muito pegar essa faca, mano. Eu achei ela muito bonita. Provavelmente não vamos lucrar de novo. 4 doleta, agora a gente ripou feio, velho. Ripou feio, mano. Eu acabei de lucrar, sei lá quantos dólares. Na porra da faca Não tem como abençoar duas vezes né Ripamos de novo galera Vamos mais a última vez aqui Na caixa Vamos ver se a gente consegue tirar um item bom Beleza? Lembrando que Eu agradeço a todo mundo que tá aí vendo o vídeo Tiramos uma Cimove Com certeza lucramos uma Cimove 60 dólares Vocês viram que eu perdi duas, três caixas E lucrei de novo é, Numa caixa boa Você vê que o lucro tá sendo sempre maior Então o okay, K-Drop é top por isso Então vamos deixar a WP aqui Vamos abrir outra caixa aqui Vamos umas mais para baixo aqui né ó. Como vocês podem ver Tem, faca até de, tem, tem caixa de facas apenas tem caixas novas facas que são uma aquela é uma daquelas que eu tirei né, que foi 367 Vamos abrir uma caixinha de luva aqui. Vamos ver o que que vem nessa caixinha de luva. Eu não sou muito fã de luva, não ligo para isso, mas eu não sei qual luva é cara não. Vamos ver o que que a gente pode tirar aqui. Moto Gloves, aposto que não deve ser cara. 150, é. É. É. Pagou a caixa, né? A caixa é 164, 160 dólares. É, vamos ver se a gente tira alguma aqui Hydra Gloves. Será que é cara essa aí, mano? 135, não. Não temos... Não estamos tendo muito lucro Que Vamos abrir a última vez essa caixa pra ver o que, é que a gente tira aqui. Hum... A luva é muito simplesinha. Tá com uma cara boa. É. Vamos deixar essa caixa de lado, galera. Vamos ver outras caixas aqui. Mano, eu quero... Fazer um, pegar um item daqui pra sorteio Eu vou mostrar meu inventário aqui, você comenta aí No, no, no vídeo, se possível, o que, que você quer que seja sorteado nesse inventário, beleza? Eu vou dar as opções pra vocês e vocês é, Escolhem, escolham, né? Galera, lembrando que aqui também é, não é só Faca, né? Armas que tem aqui Também dá pra você tirar jogos, beleza? É, eu acho que aqui na área do ouro, se você vir aqui Ou aqui, ó, jogos, dá pra você Abrir a caixa é, do Kakaru Por exemplo, e dá pra você ganhar um jogo Aqui, não é só é, itens de CSGO, beleza? E se você quiser Adicionar fundos, galera, se você, por exemplo, ganhou... Se você usar o meu cupom, você vai gastar 55 centavos. Aí você jogou, jogou, jogou, tirou o item top, pegou 70 dólares, por exemplo, 50 dólares. Para você retirar seu item, galera, você vai ter que depositar um dólar. Para você depositar um dólar, você vem aqui, ó, adicionar fundos. Aqui no, adiciona, no adicionar fundos tem vários tipos de pagamento. Tem o PayMate Wall, que, são, que tem todos esses aqui, ó, Giro Pay, Bitcoin, enfim... Tem o Visa, que é cartão padrão, G2 AP, e, e os de baixo aqui, Pay Card, CSGO Skin, PayPal, Visa, Gift Card, O CSGO Skin é o que eu menos aconselho você usar, né? Mas caso você queira usar, vamos dar um exemplo aqui de como você pode usar. Ele vai te levar para uma página, se você clicando aqui, ele vai abrir o seu inventário aqui, como vocês podem ver, e você seleciona o que você quer mandar para eles, recarrega o, o seu saldo no site Kerdop. Ele vai mandar um item, por exemplo, isso aqui de 20 dólares para você, para você recarregar lá e pegar as skins, beleza? Então vamos voltar aqui. Eu não conselho muito porque tem a taxa né, da Steam, então, pra você, eu, Felpera, onde é que eu coloco o meu código aqui? Só mostrar pra vocês onde vocês colocam o código aqui, Felps, pra vocês ganhar 55 USD, beleza? Vocês vão vir aqui, vão na página inicial do K-Drop e vão colocar, clicar aqui, ó, Código Promocional, galera. E aqui vai estar tá o lugarzinho pra vocês botar, escrever Felps, beleza? Que vocês vão ganhar 55 centavos. É isso. Então, agora vamos fazer o upgrade lá naquele item que eu falei pra vocês, beleza? Temos esses itens aqui no inventário, galera, e eu quero saber o que, que vocês querem que eu sorteie. Eu não vou sortear essa parte de cima porque essa parte de cima é muito cara, mas aqui ó, entre a WP, essa Eagle, a Simov, essa K. Qual desses quatro itens vocês querem que eu faça Um sorteio nos próximos vídeos pra vocês Beleza? Se vocês quiserem algum outro Ou uma outra skin a não ser essas Vocês também digitam aí, se vocês querem, por exemplo, uma camisa Da Boom, digitem aí o que vocês querem Que eu sorteie, beleza galera? Vamos fazer o Upgrade aqui, eu vou pegar a corticeira Não, pegar, vamos pegar essa M9 Aqui, vamos tentar fazer um upgrade nela O que é o upgrade galera, pra quem não sabe O upgrade é a chance de você pegar um item que você tem E trocar por um outro mais caro, mas aí você Tem a porcentagem, por exemplo, esse item Aqui da M9 Bayonet custa 260 sessenta quatro dólares; se você quer, por exemplo, ter 50% de chance de ganhar, você vai ter que colocar um valor com o dobro do preço. Aí temos aqui os itens, uh, vamos ver aqui, ó. vamos colocar uma Poseidon. O Poseidon é 48%, porque a Poseidon é um pouquinho mais cara do que o dobro da faca. Aí você tem 40% é, de, de, de chance de ganhar, então vamos tentar fazer o um upgrade aqui. Aí é sorte, né, galera? Vamos Por exemplo, aqui eu tive sorte, ganhei a minha Poseidonzinha, ela tá, acho que bem desgastada, pelo visto aqui, não, fio de teste, né? Tá testado em campo. Então, ela peguei a Poseidonzinha aqui, mas aí Vamos dar um outro exemplo aqui galera Tivemos um lucro aqui já muito absurdo aqui no site hoje Eu vou retirar esses itens Mas eu vou mostrar pra vocês depois como vocês fazem Aí vamos pegar esse item aqui ó. Vamos tirar o Poseidon, colocar a Galil E eu quero 5 vezes o valor do item pra poder tentar tirar no site Ele vai dar aqui os itens que são mais caros né A gente pega essa KBS. aí você tem 20% né? De 100% você tem 20% que é 5 vezes né? dividido nossa, já pensou? Mano, aí eu vou estar tá cagando demais esse vídeo, mas vocês viram que o lucro é bem possível aqui, né? Perdi, então quanto menor a porcentagem, menos chance você tem de ganhar, então boa sorte, galera. E pra você retirar o item é simples, você, sei lá, vamos tentar retirar essa galil aqui, vai. Deixa eu deixa eu no meu inventário aqui, clicar na fotinha do SHZ, aí você vem aqui, ó, nos itens ativos, aí tem o jogo aqui, por exemplo, aí tem minhas galilzinhas aqui, tem um outro jogo aqui que eu não sei que jogo é esse, aí você coloca collect, galera, e ele vai procurar no mercado lá e vai trazer o item pra você na sua Steam, vai mandar uma uma offer, né? Não sei se é tão rápido Assim, mas daqui a pouco ele vai mandar uma offer pra mim Pra poder retirar o item aqui na Steam Assim que você retira, tranquilo, só você vem no inventário aqui Colocar collect, já era, o item vai pra sua mão E eu vou pegar todos esses itens aqui Já vai ficar num 3 de de 7 dias E, mano, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, eu abri umas caixinhas aqui E galera, lembrando que aqui o site, ele é, o algoritmo dele É muito justo, tem chance de você perder Mas também tem como você ganhar Bastante, não é aqueles sites que 80% das vezes você perde Então, utiliza aqui, Boa sorte, galera. Espero que vocês tenham muita sorte tirem muitos itens, beleza? Deixa eu ver se chegou aqui, ó. Chegou uma proposta de troca pendente. E você aceita a proposta de troca e o item vai estar tá na sua mão na hora, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no vídeo. O link vai estar tá na descrição aí do K-Drop. E boa sorte, galera. Valeu, tamo junto, falou!